Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo. Desta vez, galera, eu trazer pra vocês mais um Fortnite. Bom, rapaziada, faz tempo que eu não trago Fortnite aqui no canal. Última vez que eu tô meio retrasado aí. Então, bora lá, rapaziada. Eu ia trazer Fortnite, mas eu pensei, ah, a galera não tá curtindo outros jogos. Então, eu vou focar mais um pouquinho nos outros jogos. Eita, caramba! Nos outros jogos aí. E... e depois eu trago Fortnite aí pra galera. Como eu já trouxe bastante, eu resolvi trazer um pouco mais de jogos diferenciados. Mas é isso aí, rapaziada. Nem sei o que tem de novo no Fortnite, tá ligado? É, tem a nova atualização. Eu vi ali no canal de ali que tem a nova atualização do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha do Multiverso. Já dá pra pegar esse patinho. Garanto o passe de batalha. Beleza, vamos lá, rapaziada. Bora lá, rapaziada. Já deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve no canal aí. A gente vai ter aí em 30 mil inscritos. Tchau, rapaziada. Tá, mano, tá largando. Tá carregando o jogo. Foi, foi, foi, foi, foi, foi tropa. Mano, vou cair ali na, na neve ali ó, badera. Vou cair, não, vou cair aqui na neve e depois no, no, no próxima, próxima partida ali eu, eu morrer antes né, mano Uma partida ali, eu, eu caí ali na, no deserto ali, mano Rapaziada, vamos fazer um desafio, mano, vou tentar matar cinco aí, cinco oponente aí Se eu marcar cinco oponente aí Eu, eu já, ah mano, eu queria cair lá na neve Depois nós, vamos pegar uma arma aqui, depois nós vamos lá pra neve Trabando, Travando, tá travando nossa mano, caiu muita gente aqui rapaziada Ele Tem uma arma dourada aqui rapaziada Rapaziada, ah não é uma arma dourada não mano É um map, mapinha mano Que loucura mano, tem mapa agora velho, que da hora mano Pra que que serve não, mas tudo bem E rapaziada, já tem uma aqui mano É uma arma aqui velho Vai matar assim é Nossa, matei. Ai, matei, matei, matei, matei, matei, matei, matei Não, uma velho, rabia, não rica. Ah não, mano, na moral mano, que merda. Tentei matar um ali, tropa, não deu, mano. Ó, eu caí também no pior lugar que tinha pra.. Vou procurar outra partida aqui. Desafio ainda tá de pé, hein, rapaziada. Três dias depois. Tá lá rapaziada, estamos no aquecimento aqui. Dá pra, pro segundo tempo aqui, rapaziada. Mano, tem, eu já matei um, tá ligado? Mas é só vai contar na partida o desafio, rapaziada. Vai contar no. Sim, ah, matei um numa partida e eu vou matar outro na partida. Mano, eu vou cair lá no deserto agora, Se eu cair ali, não deu muito certo não, mano eu Morri, morri muito rápido E o deserto é bem mais perto ó, pra cair ali, tá ligado? O bagulho do, da neve ali é muito longe, mano Tem que fazer assim pra voar, tá ligado? Tá ligado mano? mano, agora que eu vi que tem o bagulho do fogo é difícil ali Pra voar, mano Caiu na praia aqui, mano Na praia, não, acampamento, na verdade, não é nem a praia Ô, Mano, tem Ferrari, tem... Tem um terra ali Ai, mano, esse paraquedas demora muito pra cair, velho e já tem dois baruzinhos aqui mano Eita Pega rapaziada pega mais sniper aqui mano Parada essa aqui mano Vou pegar um pegar uma doze rápido É ai é. é. Nossa Tomou na jabiraca ah, mano, Na moral velho Seis horas e meia depois Bora rapaziada Vamos cair na neve agora hein mano Pô mano na moral Não dei sorte nenhuma das paradas Tá ligado Cai bem certinho Cai certinho Pegar a arma e Matar os caras Tá ligado Cair na neve aqui mano é um garbão, tem tá que cair num garbão rapaz Caiu tá num garbão velho? já era mano Pô, Mas aqui é que foda que a neve não tem nada bom né mano Nessa casinha aqui mano, já era tá ligado Nessa casinha aqui já era JÁ ERA Tem um cara nadando ali mano Será que é do jogo mano? Ah não, o tubarão velho Coloco louco, tem tubarão no potinete agora mano Pega um baúzinho Mano, o baú, o baú no potinete não vale muito a pena não mano Se não vem coisa boa velho não, não, pega doce Tá não, não, não, não. seu ouro bom, Dois são de naipe, mano. Os dois são de naipe. Matei. Caralho, que bala é essa, tropa? Na moral, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, eu Não vou pegar barraca não, que barraca deu azar na última parte. Quero bala, quero bala. Na moral, já foi um tropa, já foi um. Queira. Vou lá pra cima que eu preciso de uma dose. Mano. A 12 nesse jogo é muito bom, mano. Eita, peguei uma pistolinha, eu quero a bala, Sair daqui que a não dá não tem mais nada, não. Pegar a armazinha, opa! Esse daqui é bom, esse daqui, esse daqui é escuro. Então, pegar madeira aqui, rapaziada. Toma uma madeira não, eu devia ter pegado a madeira não. Beleza, rapaziada, agora... Mano, agora, agora perrou, né, rapaziada. Agora zedou, mas Não, tem uma casinha ali, mano. Tem um javali ali, rapaziada. Tem um javali ali. Javali da recompensa, mano. Opa, peguei um cogumelo aqui, hein? Peguei um cogumelo aqui, um franguinho. Pode, Ah, não, tem mais um cogumelo aqui. Eita, tô chegando, hein. Ah, tem um baú ali, mano. É, ah, tem... Tava olhando no um baú, mas não sabia de onde. Ali é só pra ter mais segurança de arma, tá ligado? Não, velho. Tira o bagulho. Ai mano, tá travando. Beleza, vamos pela ponte ali, rapaziada. Vamos pegar a ponte ali. Tem madeira. Tem madeira. Madeira, pá, tranquilão. Mano, tá dando trovoada, hein, rapaziada. Agora estamos indo certo, agora estamos indo certo. Mas será que tem. Eu precisava de uma 12, velho. Só lá hum... muito fã, tá ligado? A pistolinha. Pode ter uns carros aqui, tem uns carros, pá. Uma dozinha, uma doze, uma doze, uma doze, uma doze Sniper mano, que que é Sniper Sniper não, quero uma doze Não vem nada de bom aqui mano Tomar o suquinho aqui da alegria Tomar o suquinho da alegria, beleza Tomar um game mano né? Pegar o... Pode ser aqui Ué não, acelera não uh! aqui, rapaz, ó. Pegar, beleza, carregou Carregou a manobra, a manobra do homem Acelera! Oh, que merda, tá na manobra. Morreu um cara aqui, hein? Morreu um cara aqui. Mas não é nada, nada. Epa, tem tiro, rapaziada. Tem tiro. Tem tiro, tem tiro, tem tiro, tem tiro, onde tem tiro, nós. Precisamos onde tem tiro, mano. O outro escureceu agora, velho. o essa mano. Ô louco, mano. Eu ajudou muito. Ué, tem um. Será que tem um. É, morreu um cara ali, ó. Morreu um cara ali. Tem que voltar, mano. Tem que voltar, tem que voltar. Não dá pra voltar não. Tem que voltar que nós tem que sair da selva rapaziada. Tem cara, tem cara cá. Tem o cara, meu Deus. Toma desgraça, toma! Eu fedido, já foram três aí, rapaziada! Já foram três! Eu tenho que recuperar minha vida aqui, mano. Esperar minha vida aqui, rapaziada, comeu uns biscoitinhos aqui. ah, ah. ah, ah. Tomar três shield aqui, duas shield. Toma doze, mano, ninguém tem 12 na né? parada, velho. Mas o cara tem bala de 12, o cheio tem doze, velho. Sei não, hein? Sei não, hein? Caramba, olha a skin da moto, rapaziada. Nossa, pega, pega nós, rapaziada. Pega nós. Tamo no lugar errado, tamo no lugar errado. É pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. tropa, é pra lá, rapaziada. É pra lá. E sobe, sobe, sobe. E padrão. Padronizou, padronizou. Nossa. Mano, tamo 17, rapaziada. Tamo bem pra caramba, mano. Deixa eu acho uma 12 aqui, mano. Não, é só comida. Mas pra lá, tava indo no lugar certo, tá ligado? Bora, bora, bora. E padrão, vou matar o corvo ali, mano. Vou matar o jabali. o jabali? Tadinho do jabali, mano. Outro jabali aqui, mano. Se a gente achou alguma coisa aqui, mano. Caramba, mano. <risos> tava pega, rapaz. bagulho aqui, velho. Tá merda, mano, não sabia que dava esse assim, não, mano. Tá, tá ouvindo tiro, tô ouvindo tiro. Que loucura, tropa, na moral, mano. 13 vivos e eu tô. Com a vida comendo já. Epa, sou por cima da água, hein? Tô por cima da água. E pra cá, vamos pra cá. Caramba, mano. O bagulho é potente, mano. Mano, só precisava de uma 12, velho. Uma 12 eu tava feito. Banana, maçã. Aranha. Ali mano, será que tem uma 12 ali mano? Se eu pegar uma 12, eu ganho o jogo. Ô louco mano, tem um furacão aqui velho. Que viagem mano. Rapaziada, tem um furacão aqui mano. Que isso mano. Eu vou pra lá não hein. Vai fora. Furacão no Fortnite mano, que loucura mano. Olha isso. Pra lá não então, eu vou pra lá não hein. Por cima aqui, mano. Tá sniper aqui, rapaz. Tirando os caras. Mano, em 10, rapaziada. Precisamos matar mais dois pra O desafio ficar feito aí, o desafio. Olha ali, rapaziada. Foi eu que botei aquela parada. Ah, não, foi eu que botei aquela parada ali. Olha o bagulho lá que eu. Quebrei lá, mano. Tá levando tudo, que é isso, tropa. Mano, tô com muita pouca bala, rapaziada. Rapaz. Tô com muita pouca bala. Eu tava de mais bala, tá vendo? Foda que eu não acho ninguém, mano E abaixar só, mano Corre não, patrão Corre não, patrão Corre não, corre não O cara vai vir pra cima Ai, caralho Não Ah! Caramba, mano Matei um, matei um Tá um pra ganhar, rapaziada, falta mais um pra ganhar Caramba, mano, caramba Matei o Homem-Aranha, matei o Homem-Aranha Joguei muito mano, joguei muito Aí como aí Tá fechando É a melhor posição que eu tenho mano Ela deve estar tá lá pra lá. Outra tá pra cima, não sei rapaziada Tô meio em dúvida Ficar atento, tem que ficar atento Mano, mano, mano Caramba rapaziada, tá me dando nervo Queria ia pegar aquela ponta lá, tá ligado Mas se eu sair daqui, eu fudeu mano Tem que achar o cara mano. Seis horas e meia depois não estou achando ele. Peguei uma dose, mano, Peguei uma dose. Tio. Ui. Cause I don't know, I don't know what nobody changed now. Cause I like, cause I like to be myself. If you're not agree you can walk away. Tirei o dono, tirei o dono, rapaz. Tirei o o dono. o o Vitória porra! Caramba, joguei muito, mano! Joguei muito! É isso aí, rapaziada! Tamo junto, deixa o like aí, vitória aí no Fortnite! É isso aí, deixa o like aí, tamo junto, se inscreve tá no canal aí, fui.